boas pessoal, e fala do Bruno para mais um videozinho. Desta vez, pessoal, um videozinho mesmo top, pessoal. A sério, é mesmo top este vídeo que eu vou fazer. Desde já, peço desculpa aqui pela qualidade, não está assim nada de especial, porque eu estou a gravar com o meu telemóvel e o meu telemóvel não tem assim um tão. Mas para este vídeo vai ser preciso gravar com isto, senão, ya, yeah, não vai dar. Como vocês já viram no título, Como irritar a namorada. ya, yeah, eu vou fazer esse vídeo. Isto. Porque sei que ela irrita-se muito facilmente e vai ser fácil irritá-la. O problema vai ser as consequências disso. Mas pronto, como é para vocês, eu vou tentar me esforçar para fazer o máximo é possível. Deixar, pessoal, deixarem aí mega like antes de começar o vídeo, porque este vídeo vai me lixar muito. Portanto, se gostam de mim, deixem mega like e partilhem este vídeo. E pronto, pessoal, não se esqueçam também de passar aí nas minhas redes sociais que vão estar a passar, devem estar a tentar passar aí aí em baixo. Estão a passar por aí alguns, mas principalmente passem aí no meu Instagram, que eu agora, agora ativo no Instagram e sigam-me que eu sigo de volta aos 10 primeiros a seguir. Daqui a bocadinho a Márcia vai chegar, portanto eu vou lá fora com a câmera e tudo, e nós vamos para a sala, em princípio vamos ver um filme ou assim, e eu vou ver se aí começa lhe já a irritar. <risos> vamos ver como é que isto corre, por lá. E bem pessoal, já está lá fora, vamos me apanhar. Não... Estou testar -te a câmera. Ué, isso. Quatro? Não, não, não, não, não. Estou, claro, para testar agora. Porquê que vou pôr assim a gravar de Não, Traçaste-me o um casaco? Sim, eu tenho um casaco. Entra aí. senta aí. Estás boa? Tu estás boa? Tu estás boa? Tu boa? Mas não vou mesmo. Não mesmo. Ah, o né? O que é que Tenho que apanhar aqui umas cenas o é Eu não... Peguei como tá boa tá boa olha olha tá boa olha olha olha olha olha olha olha olha olha olha olha olha olha olha Eu não não. que fazer Acerte. Olha, eu vou vai that booty show me the booty give me the booty i want the booty back up the booty i need the booty i like Mas carinho pai. Sabe? Ah, meu amor! Estás a ver? Estás a ver? Estás a ver? a ver? Estás a ver? Estás a a O que tu isso O que tu fazes Para! Olha, como eu tenho as mesmas para parar seguir! O que Tu estás a Oh menina Márcia, menina Márcia. Márcia, o que tá? Tá certo. Já foste carregar do lado? De luxo. Tá foz. Tá mau olha, Olha, olha, eu pus para tá. Eu encomendei esposa. É. Eu encomendei esposa. Não toques. Não toques. Para. Para. Para. E ordem, mas manda só, espera, eu mando só. Eu encomendei esposa. Para! Para o quê? Estás mexendo lento aqui, ó. Estás mexendo lento aqui, ó. Estás mexendo lento aqui, ó. Vamos ver se eu vou te ir outra vez. Também? Também? Pois fica aí, então. Fica aí. Fica. Vai ficar aí, molinha. Vai ficar molinha aí. Vai ficar molinha. Ah, pois. Ah, telemóvel! Vamos aqui ao Facebook. Vamos aqui ao Facebook. Vamos aqui ao Facebook. Vamos aqui ao Facebook. Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Não, não pega. Sou <laughs> filha da mãe. Um, não tô tá gostando? Não tô nada. É eu fazer vida Não. estou nada te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, de te, não embora Tira a mão Eduardo, eu vou embora Tu vais embora? Tira estou a falar a sério Olha, estou a falar a sério Tira no telemóvel E pronto pessoal, já recuperamos a nossa né? E temos aqui a massinha Ela ficou muito irritada Ficou muito irritada Tu vai te vingança Tu vai Sabias? Tu vai ter vingança vai ter vingança Eu vou levar Olha, eu vou levar isso lá para dentro Espera é um agora <síquelo> Vamos cabeça eu sou Vamos Eu Eu não estou gostar muito não estou gostando muito só assim café. ali é? É um pão. É um pão. Eu Tô Tô até irritada. Tô até Não, pelo. Pessoal Azul, está um bom noção Pessoal, ela está muito satiada Olha que manda o pão, olha que pão outra vez Está a ficar satiada? Não mandes o pão, olha que bem Pessoal, ela está a ficar muito satiada Guarda o pão, guarda o pão que o pão é um bem essencial Foi dele, Esse isso é corpo de Deus Está a tomar? Ele está atrás de ti Damos a volta, damos a volta. O damo damos o pan, damos o pan. pan, menina. Olha que eu chamo a tua mãe. Olha que eu chamo a tua mãe. Tá, tá tu? Tô tá tu tá irritada? Tá, tá bem, tá bem. Olha, aqui de perto. não olha, é perto. O que é isto, pessoal? Ai, Agora eu não sei que Então está. Pimba. Pimba na brisa. Calma, Márcia. Que respira fundo. Respira fundo. Olha que eu chamo bombinha. Olha que eu chamo a bombinha. Para. Para. Para. Olha que eu chamo a bombinha. Olha o que guinha. Mano, a bombinha. Mas então. Ah, nasceu. Errou! Errou! Make, make, make, make, make, make, make, make, make the ground shake up. Bom pessoal, foi este o vídeo, espero que vocês tenham gostado. A Marcia já foi embora porque nós ficámos sem bateria e não consegui gravar o resto. Tive que deixar a tela. Eu lixei o tripé, o tripé está lixado. Vocês podem ver que ele agora está construído, mas isto já está fraco, já não aguenta. E saiu esta pecinha aqui, esta pecinha aqui, não sei se vocês conseguem ver, mas não. Quero pedir desculpa também pela qualidade, não está assim nada de especial, mas pronto. Espero que vocês tenham gostado na minha, mas não esqueçam de deixar mega likes para chegar aos 500. Fiquem bem e fui!